um dos, a maioria dos meus mantenedores deixaram, porque não tinham relação. Eu passei a pegar papelão, vidro e lata na rua. E ao eu encontrar com pessoas que pegavam papelão, vidro na rua, eu pude perceber a felicidade daqueles homens, daqueles homens quando eu comecei a dividir com eles aquilo que eu tinha. E eu falei assim, por que esses homens estão felizes? E eu estou aqui acabado de pegar papelão, vidro e lata tá na rua. Mas uma das coisas que eu percebi em todo esse movimento, é que Deus nunca deixou faltar nada. Nada. Uma das coisas mais interessantes que aconteceu no meu ministério foi da seguinte forma, eu tinha um rapazinho chamado Leonardo, e nós estávamos precisando comprar comida para o dia. E foi impressionante. Nós oramos pela manhã falei, gente, nós vamos comer arroz, porque não tem mais nada. E aí peguei as moedas e falei assim, Leonardo, hoje é meu dia de cozinhar, então tu vai no mercado e compra cebola e alho. Nós tínhamos terminado de orar. E eu desci as escadas, porque o escritório ficava embaixo, na minha casa, para poder escrever algo antes de começar a fazer o arroz. Aí volta o baiano e fala assim, oxe, não vou comprar nada não. Eu falei, como? Não vai comprar nada, rapaz. Vai lá, que eu tenho que fazer o arroz. Mas eu queria que o senhor visse um negócio. Eu falei, mas vê o quê? Eu falei, eu queria que o senhor fosse lá na área da frente da casa. Foi falei, meu, eu vou perder meu tempo. Não, vamos lá comigo. Quando eu cheguei, irmãos, eu nunca soube quem levou. Mas tinha arroz, tinha feijão, tinha óleo.